Tá, aqui a gente vai fazer uma gravaçãozinha aqui. Sonic Mania. Não vai ser só competição de novo. Dessa vez vai ser realmente o modo aventura. Modo história. Modo mania. Modo maníaco. Só deixa eu ver aqui os controlezinhos. O pulo tá no 9, tá, Dog? Vamos lá Tá aí, ó. pode. Cara, não, você é o jogador principal. Oh, para de controlar o meu. Tu é o Sônico. É setinhas e pra pular o 9. Vamos lá. Cadê eu? Oxi. Oxi. Ei, vamos pegar todas as esmeraldas então. Pode andar por baixo. Cuidado. Ai, vamos tentar pegar bastante. Eu ia falar. Ele vamos tentar pegar bastante vida, pra quando a gente chegar lá no chefão final, a gente ter várias vidas. Tá, deixa que eu controlo aqui. Aí, agora vamos em busca da próxima esmeralda. Oh vamos. Lento. Só dá um spin dash aí. Ui! Cuidado com a mola. Seja rápido. Oh, mano, quer que eu te leve ali em cima? Tá bom. De nada. Não acredito que a gente vai perder bem o primeiro. Eta. go fast. Segunda esmeralda pega com sucesso. Cara, eu acho que só nesse vídeo a gente já vai ter pegado as sete esmeraldas. De tão rápido que a gente vai. Bem que nesse vídeo já vai ser mostrado tudo. Todos. Peraí, peraí. Ah, mano. Tinha. Pegar anel ali. Bora pegar uma vida ali. Ali em cima. É só tu pular. Ô, oh, vem comigo aqui. Aproveita e tenta pegar algumas alguns anéis aí. Cuidado. Ali em cima tem um... Tem um monitor aí. Tem uma mola ali por cima. Numa das árvores tem uma mola. Mano, cuida... ah, mano, só tô mesmo para fazer isso, né, dog? Meu, só tô mesmo para fazer isso, né, dog? Pelo amor de Deus. Vamos lá, cachorro. Vou te abandonar, seu ourição feio. Aproveita e não se esquece. Peraí, peraí, pega. Não, mano, pega a invencibilidade. Não precisa. Ah, vai perder tua invincibilidade à toa. Tu já perdeu aquelas 90 anéis de nada. Já economizei um tempo. Vamos lá, Sonic. Oh, pega. Aqui. Pega aqui o um monitor. Mano, peraí. Vou... Não, não, não. É. Eu vou te mostrar onde é que tem uma. Uma vida escondida. Ó, oh, vindo por aqui vai ser revelado que tem uma vida escondida. Aqui, ó. Oh. Tá, vamos lá Cuidado, mano Vamos pegar a esmeralda ali em cima Ok, vamos ter que ir voando. Espera aí, tô chegando. Vem, máquina. Aê, pegamos uma esmeralda azul. Cor do sônico. Sonic Blue. tá na malabu. Quanto tempo já tá de gravação? Ok. Hey, Tony. Sonic. Sonic. Aí, vamos lá. Eita, mano. Foi mal aí. Quer saber? Vou pa passar quando tu voando. Peraí, aí. Mano, por que tu se tacou? Agora aí, eu vou fazer um negócio aqui. Ah, mano, quase vamos voando. Ah, só que faltava mesmo, né? Cadê eu? Desviei. Como perder seu escudo em dois segundos? Oh, vamos voando aqui. Espera aí. Peraí, mano, peraí, peraí. Não, não, não. Vamos aproveitar e pegar um escudo de fogo. Mano, eu acho que a gente já vai... A gente já tá conseguindo, tipo, umas 5 esmeraldas em um vídeo só. Nós somos muito rápidos. Bom, eu sou. Pra pegar... Pra pegar as esmeraldas aqui. Ui, pronto, pego rapidinho. Cara, só falta três esmeraldas e a gente tá passando em. Mim Não, mano Não Cara Tu iran. Ei, vamos pegar aqui é, Esses anéis ali Ah, mano Não dá sem me ajuda. I help you, Sonic. I guarantee. I help you. Que? Oxi! Oxi! Mano! Sabe o que aconteceu? Tinha um daqueles bichinhos vespa. Desse aí, ó, escondido, ali na parede, mano, como assim? Tá, onde que é que eu não lembro? Para lá? Ali pra frente. Vamos lá. Ah, mano. You're too slow. I am too slow. É, tem um raiozinho ali, ó. Tem uma capa de raio. Como perder seu escudo novamente... Em sete segundos. Ah, mano, cuidado. Cara. Como eu perder o seu escudo. Mano. Peraí, peraí. Ok, peraí Só deixa eu descansar minhas caudas Vamos lá Será que tem alguma coisa ali em cima? Nada. <risos> Eu sou de buenas ali. Ah, mano, essa esmeralda aqui é a mais chata de todas. Ah, mano, meu Deus, ah, minha velocidade ali atrapalhando tudo, me taquei em 4, 3 espinhos uma bomba ali, por causa da velocidade, mano, maior combo de ataques ali, maior combo de danos, como assim clipar? Hum... Mano! Vamos lá! Eu, tô que fa eu que tô fazendo trabalho aqui. E não tô recebendo nada pra isso, né? Oxi! Peraí. Bora. Ah, mano. A gente poderia tentar ficar em cima da máquina. Imagina que doido ah, vamos lá Mata esses dois bichinhos chatos E me dá a pedra Aí, tô com a pedra, louca Mano, já tá com tipo uns 20 minutos de gravação já. Eu acho. Então só vamos gravar mais essa zona e vamos acabar. Peraí, peraí. Ah. Oh, solta! Vamos lá, por cima Porque é mais rápido Vamos por cima É mais rápido Eita, son. Oxe. Espera aí. Ah, não! Não! Ah, mon. Oxe. Para! Top dez erros Tentando pegar uma esmeralda Do Chaos Finalmente Oxi! Como que tu fez isso, dog? Oxi! Bota 3 aí! Bota a velocidade 3 aí pra eu conseguir pegar essa esmeralda! Oxi, mano! Valeu! Aí. Como que tu fez isso, dog? Como assim, mano? Olha. Olha o score! Parece que tu bugou o jogo, meu Deus! Meu Deus do céu, mano! O moleque é muito rápido! Bora lá! Hey, só bora! Oxi! Mano, a gente não vai ter que ir... ir pela... Agora a gente vai ter que dar restart pra passar pelo outro lugar. Pra pegar as outras duas. Eu sei. Só que é melhor... Vamos lá. Só, né? Agora a gente vai por baixo. Vamos Não. Volta. Mano. Vamos lá. I'm very... I'm very speed. Morre, formiga. Formigona. Alerta de formigas mais chatas do mundo. que é por baixo, né? Uau! Oh my god. Não, eu nunca passei por essa parte. Que doido. Eu nunca passei! Que raiva. Vamos para a água. Aí, aquático. Aí, aquático boy. Já perdi uma vida porque eu fui burro e fui pelo lugar errado. Oh, my God. Oh, my God. Ah, qual que é a parte agora? Será que a gente tem que voltar por trás? Acho que sim. Acho que a gente já tá uma meia hora aqui, mano. Bora acabar o vídeo por aqui? Vamos lá. Espera, vou tentar pegar uma capa de água. Oh, para de mexer. Eu vou tentar pegar uma capa aqui. Para Não tenta perder nossa capa Coitado Tails Tá sem capa e vai morrer afogado Oh no, Tails Hip Tails F chat É mexer parece para mano. Ah, pra que avacalhar? Pra que avacalhar na velocidade, mano? Morri por causa da velocidade que tu botou absurda aí, né? Eu perdi por causa da tua velocidade absurda que tu botou. Quer saber, mano? Eu vou... Arrancar esse seu escudo também, tá? Pronto, feliz. Parece feliz. O oh, no, aí é uma ver speed. Não coloca mais velocidade absurda, tá? Ok, Tails. Um. Mano, acho que tá bom de, a... de acabar esse vídeo por aqui, né?